É para refletir hoje, é para pensar com muito amor, com muito carinho. E eu encerro o programa assim, uma homenagem com essa imagem aqui, ó. Esse garotinho nos ensinando o que é amor ao próximo. Seres humanos iguais. Um beijo. Bem gostoso, carinhoso a todos vocês. É a primeira vez, tá assinando? Manda, manda aí o zap pra nós, é. Vem aí o RF Esporte Clube, a galera que traz as informações do esporte pra você que nos acompanha na rede família de televisão. Obrigado mais uma vez pelo carinho de todos vocês. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Obrigado a toda a equipe também pelo envolvimento hoje no programa. Mais uma vez, até lá. Olá, uma ótima tarde para você, um grande abraço ao nosso querido Edinho. Alerta Total está bombando na tela da Rede Família, Programaço sucesso absoluto em toda a área de abrangência e de cobertura da Rede Família. Uma ótima tarde para você, a partir de agora, começando o nosso programa especial de esportes, nesta tarde de quinta-feira. Como todos os dias, de segunda a sexta, a uma da tarde, o nosso programa vai ao ar. É o RF Esporte Clube. Aos domingos, das oito às dez da noite, o RF Esporte Clube Especial. Com convidados, comentaristas... Crack Zenon, craque Jurinho Fonseca, não é? É, é, convidados mais do que especiais desse Mar Leite. Rochinha, Wilson Rocha, volta a apresentar o programa neste domingo. Ele que passou aí por um procedimento cirúrgico pequeno, mas já está recuperado. E neste domingo, para nossa alegria, o Rochinha já volta a apresentar o nosso programa é, especial aos domingos, das 8 às 10 da noite e também de segunda a sexta a 1 da tarde. Bom. No programa de hoje a gente vai tratar de muitos assuntos, ontem houve rodada do, da Copa do Brasil, rodada importante, só jogão, só clássico nacional. O Corinthians enfrentou o Flamengo na Arena Corinthians e se deu mal. Lá no Rio de Janeiro o Fluminense, mal contra um Cruzeiro, pior ainda e o jogo não poderia ser diferente, ficou no empate. Cruzeiro deu um chute a gol e marcou. Com o Pedro Rocha, daqui a pouquinho a gente vai ver as imagens e a repercussão é, com os técnicos, né? Com o Mano Menezes, com o Fernando Diniz. Lá em Belo Horizonte, no charmoso estádio Independência, o Atlético Mineiro recebeu o Santos. Um jogão de bola, mas o placar raquítico, anêmico, magrinho, magrinho, 0 a 0. Mas foi um bom jogo de futebol. Bom, vamos falar de Copa do Nordeste, é, vamos falar... É, enfim, no futebol de uma forma geral. Ao meu lado, nosso querido Juninho Fonseca.